De acordo com os relatos históricos, Jesus era um cara que andava sozinho, ele não tinha partido religioso, ele nem ficava do lado dos romanos e nem dos judeus. Então, será que Jesus era anarquista? Para responder essa pergunta, a gente tem que definir o que a gente está querendo dizer com o anarquismo. A palavra anarquismo pode significar sem reino, então nesse sentido, é claro que Jesus não era anarquista. Até porque a boa notícia que ele anunciou em Israel era que todos se arrependessem porque o reino de Deus está próximo. Além disso, no final da vida dele, Jesus disse que toda a autoridade tinha sido dada para ele nos céus e na terra. Agora a gente também pode entender anarquismo com o significado de sem governantes, sem dominadores entre nós. E nesse sentido, está certo dizer que Jesus foi anarquista. A gente pode se lembrar que foi ele quem ensinou que nas nações existem governantes que dominam sobre o povo, mas entre nós, os discípulos de Jesus, não deveria ser assim. E ele está querendo dizer que entre nós somos todos irmãos e existe somente um mestre e pastor, que é Jesus. A gente também pode dizer que Jesus era anarquista quando ele denunciava os líderes opressores. Isso que está exatamente no mesmo contexto desse capítulo. Mas se não existe autoridade religiosa entre as pessoas, então como a gente se relaciona? Se Jesus é de fato Senhor, então com Ele existe uma hierarquia. Porém, entre os irmãos, a relação deve ser horizontal, quer dizer, todos estão no mesmo nível. Ninguém tem autoridade para dizer o que o outro deve fazer ou deixar de fazer. A gente somente tem liberdade para profetizar uns para os outros. Mas a opção de cumprir ou não cumprir com a palavra de Deus, cabe à pessoa com Deus. Não foi nos dada autoridade para a gente ficar controlando a vida das pessoas. E como é que é na prática esse relacionamento horizontal? Jesus disse que a gente tem que servir uns aos outros, ser servos uns dos outros, assim como ele nos serviu. Isso quer dizer que entre irmãos a gente não deve ficar disputando poderes ou almejando cargos, até porque não faz sentido que essas coisas aconteçam dentro de uma família espiritual em que somente Deus é o nosso pai. Enfim, esse tipo de posicionamento político de linha pacifista é também chamado de anarquismo cristão. Um dos maiores escritores a respeito desse tema foi o Tolstói e você pode pesquisar mais a respeito desse assunto na internet. E eu estou querendo dizer que o anarquismo cristão é diferente daquele anarquismo que é baseado na violência física, por exemplo aquele anarquismo baseado em Bakunin, que era um filósofo de caráter revolucionário, ele que foi um ativista e contemporâneo de Karl Marx. Mas Deus não disse que todo homem tem que se submeter às autoridades civis porque elas foram instituídas por Deus? A gente tem que tomar cuidado para não pegar esse versículo e levar ele ao pé da letra. Porque todo mundo sabe que existem ocasiões em que a gente vai ter que escolher se a gente vai obedecer a Deus ou aos homens. Por exemplo, numa ocasião em que possa aparecer uma autoridade civil e mandar que eu negue Jesus. E aí nesse caso eu vou ter que escolher se eu vou obedecer a Deus ou aos homens. Até porque a gente também sabe que existem conflitos dentro das diversas instâncias governamentais. Por exemplo, as discordâncias entre o presidente, os ministros, os governadores e os prefeitos. E existem aqueles conflitos de autoridade mais graves, por exemplo, entre dois países que estão em guerra. Existe também aquele conflito entre autoridades religiosas, por exemplo, o Papa diz uma coisa e o apóstolo evangélico diz outra. E um caso comum é das pessoas que moram na favela, que devem sempre ter que decidir se vão obedecer a polícia ou ao crime organizado. E dentro desses exemplos, fica claro que a gente não pode pegar esse princípio que supostamente Paulo escreveu na Carta de Romanos para ser aplicado literalmente e cegamente por todas as pessoas. Porque isso pode se tornar um instrumento de opressão, uma maneira de obrigar as massas a se sujeitarem às autoridades dos homens. Uma coisa que Jesus se manifestou claramente contra. É verdade, irmão, cada hora um político ou um líder religioso fala uma coisa diferente e a gente nem sabe mais o que a gente tem que obedecer. É por isso que um cristão de verdade deveria se preocupar muito mais em ouvir e praticar aquilo que Jesus disse, ao invés de ficar tentando salvar Paulo ou Pedro de supostos erros que eles tenham escrito. Mas Jesus também não tinha ensinado que a gente tem que pagar os impostos para César? Jesus estava querendo dizer que se a gente tem um objeto, uma moeda, por exemplo, que tem uma insígnia, uma marca do Império Romano e naquele caso tinha uma imagem de César, então a gente tem que devolver para o Imperador aquilo que pertence a ele. Mas no fundo isso era somente metade de uma resposta que Jesus tinha dado para os religiosos. E naquele contexto eram os caras que queriam fazer uma pegadinha para cima de Jesus. Porque se Jesus dissesse que não era para pagar o imposto, então ele seria levado pelos religiosos para ser preso pelos romanos. E se Jesus dissesse publicamente que tinha que pagar o imposto, então o próprio povo levaria Jesus para ser crucificado. E é por isso que a resposta completa de Jesus foi, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E com isso Jesus estava dando uma indireta para aqueles caras, que não estavam nem submetendo a César e nem a Deus. Quer dizer, no fundo é como se Jesus estivesse dizendo, vocês querem me acusar por não pagar o imposto, mas eu sei que vocês na verdade não pagam o imposto. E com isso a gente pode perceber no contexto que Jesus não está querendo fortalecer a autoridade do Império Romano. Até porque não faria sentido que Jesus apontasse para um homem que se fazia de Deus, que era o caso do Imperador Romano e por isso ele era chamado de César. Mas então a gente tem que pagar ou não tem que pagar imposto? O próprio nome já diz, se ele nos foi imposto, qual que deve ser a nossa reação? Jesus ensinou também para a gente se sujeitar ao homem mau, aquele cara que nos fere a face, por exemplo, um policial ou mesmo um integrante do crime organizado aquela pessoa que pode abordar a gente na rua para nos roubar, como por exemplo, um usuário de crack ou, por outro lado, um deputado que pode aprovar uma lei para favorecer o próprio salário dele. Também aquela pessoa que nos obriga a andar uma milha. E a gente pode associar isso às pessoas que praticam algum tipo de tortura física ou psicológica a todos aqueles que podem ser os nossos inimigos. Jesus disse para a gente perdoar, oferecer a outra face, amar os nossos inimigos. Só que essa submissão a gente presta para esses caras não porque a gente concorda com a atitude deles, ou ainda porque a gente paga um pau para os títulos que esses caras têm. Na verdade, a gente permite que essas injustiças aconteçam com a gente para que a gente possa receber as recompensas celestiais. Porque Jesus ensinou que a gente é bem-aventurado quando estiver nessa condição. Irmão, você pode fazer uma conclusão para a gente? Enfim, a gente pode dizer que o anarquismo cristão, na verdade, é um posicionamento diante da loucura desses homens de quererem exercer a autoridade deles uns sobre os outros. E mesmo diante dessa lucidez de reconhecer todos os problemas sociais, psicológicos ou mesmo religiosos, diante de todos os tipos de injustiças, existe também o um posicionamento pacifista de que a gente se sujeite uns aos outros. Seguindo o mesmo exemplo de Jesus, que como cordeiro foi levado para o matador, como ovelha muda foi levado para os tosqueadores. E a busca de um anarquista cristão não é pela sua própria justiça, mas sim a busca pela justiça de Deus, que tem o seu tempo certo para chegar, que tem a maneira mais correta de trazer a punição para os transgressores. E se você também tem fome e sede por essa justiça de Deus, junte-se a essa rede de anarquistas cristãos. E eu posso citar, por exemplo, o site dos Dispensados dos Apriscos. Mas não precisa ser necessariamente essa rede, você mesmo pode criar a sua onde você estiver. E se você curtiu conteúdos como esse, acesse o site que eu vou colocar na descrição desse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!